na sequência, vereador Leonice. Bom dia, ao meu presidente, o nosso, né? Os demais vereadores, colega Aí o Marli, muito feliz a nossa vereadora que se encontra presente. Só são as duas, né, vereadora? Temos que estar aqui, lutando pelo nosso povo. Quero também dar os parabéns aos demais que estão aqui presentes e que vêm sempre aqui, acompanham. É, sejam bem-vindos. Hoje eu venho aqui por um objetivo, em primeiro lugar, claro, agradecer a Deus. Gente, eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção dos nossos vereadores aí e pedir ajuda. Eu não sei se vocês têm o conhecimento, eu sei que o vereador Tucci tem, já passei para ele. O Claudinei, eu acredito que também tem, eu não cheguei a falar com ele, mas ele acompanha desde a época da prefeitura eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, existe, existe uma casa em Cuiabá, onde muita gente já conhece, onde a gente ficou sete anos em uma casa pequena, mas do coração grande, onde acolheu os pacientes, teve muito, muito carinho, Agora, hoje, essa casa, desde o ano passado, quando desocupou, que vem atravessando uma situação que no contrato coloca que era para entregar essa casa conforme foi colocado, conforme foi recebido ela. Não foi isso que aconteceu. Foi mudado de casa e a casa hoje está lá a senhora aguardando a reforma da casa e esse documento está para lá e para cá, para lá e para cá e não resolve o problema dessa documentação. Hoje essa documentação vai para o jurídico, não sei o que, que acontece lá, volta para trás de novo e agora novamente foi mandada essa documentação para a prefeitura de novo, diz que está na sala da Kate. Né? Eu gostaria de pedir encarecidamente, gente, ao prefeito, à secretária de saúde, para que revejam essa situação e liberem essa documentação para pagar o que deve, porque eu não vou me calar enquanto isso não for feito. Não é justo usar e ficar. O esse prefeito, eu não sei se o nosso prefeito, ele tem o conhecimento dessa situação. Mas o prefeito anterior tinha. Pedi e implorei várias vezes para que acertem essa dívida. Está lá, foi usado. Então, vamos pagar, vamos olhar com carinho o que já aconteceu. É uma senhora idosa que está lá, é dela a construção, independente que não fosse. Foi pegada em condições boas. Hoje eu quero que acertem a dívida dela e eu vou cobrar. E peço ajuda de vocês aí vereadores também para que oi com carinho e também protocolei um documento e quero a resposta em breve sobre essa situação.